Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos lá, livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1,5. Se você não está bem no meio de uma crise hoje, clame a Deus. Conte para ele exatamente como se sente. Ele saberá lidar com o problema. Alguém certa vez me contou que Deus nunca fica desconcertado com a franqueza das nossas orações. Seja sincero com Deus e diga-lhe quão grave é a sua ferida, quanto você está zangado e que precisa da ajuda dele para atravessar esta crise. Não se preocupe com Deus, ele consegue lidar com essa situação. John U. e Tim Elmore